O Brasil é um dos maiores produtores de carne do mundo e para isso investe com força em pesquisa e inovação. Viemos até o sul de Minas Gerais conhecer uma propriedade que investe no que há de melhor em genética, angus, cimental e Brahma. Estamos na Casa Branca Agropastoril, genética brasileira, mas também de países como Estados Unidos, África do Sul, Argentina e Canadá. São 250 touros e 150 matrizes que colocam no mercado bezerros de qualidade. Deste objetivo vem a escolha das três raças. O Angus, reconhecido internacionalmente como carne de qualidade e de alto valor agregado. O Brahman, zebuíno presente no Brasil somente há duas décadas, que tem como característica a funcionalidade dos reprodutores, mães dóceis e bezerros de ganho de peso rápido, e o cimental, com grande musculosidade. É, vender genética de animais cada vez mais eficientes para a produção de carne. Então a gente faz prova de ganho de peso, prova de eficiência alimentar, onde a gente identifica o, os animais que, são, é, é, que comem menos e produzem mais, que, são, que produzem mais peso, ou, ou seja, mais carne, que são mais adaptados. O desafio é oferecer animais que produzam mais com menos. Por isso, a proposta é colocar animais precoces em acabamento, férteis e que se adaptem às diferentes regiões do país. Por isso, os machos passam por uma prova de desempenho após o desmame, em parceria com a Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. Daí saem os melhores touros condizentes com o chamado Índice Casa Branca. Quanto mais cedo a gente conseguir identificar os animais superiores geneticamente, isso vai repercutir no maior ganho genético. Então, se a gente consegue fazer avaliações cada vez mais cedo, a gente vai ter maior progresso genético, ou seja, maior melhoria genética naquela população. Então, essa é uma grande vantagem da gente trabalhar com essas provas de desempenho. E nessas provas, basicamente, quais são os fatores importantes que definem que esse é um bom exemplar para seguir geneticamente? É, na realidade, o que é importante dessas provas é porque a gente avalia diversas características, né? Então, os animais aqui da Casa Branca, eles são avaliados para características de carcaça, para características de adaptabilidade, para características de desempenho e morfológicas. Então, a gente já consegue né, ter uma, uma gama muito grande de informações de um, de um mesmo indivíduo, né? E aí, é, você pode... É, vender os animais, ou utilizar, selecionar esses animais precocemente, né, de uma forma que é, são muito acuradas essas avaliações. A produção de touros melhorados com rigor zootécnico ainda é menor do que a demanda de mercado. As fêmeas também passam por avaliações desde o nascimento, com laboratórios de reprodução própria. Desse controle rígido sai carne de qualidade, para atender consumidores cada vez mais exigentes. Uma raça inglesa, ou britânica, né, o Angus, que tem por característica principal a qualidade de carne. A raça Brahma, que dentro dos rebus é o gado mais precoce mais produtivo e também com melhor qualidade de carne. E uma continental que é a cimental, que também é um gado mais adaptado, nossa, de origem sul-africana. Não tem a mesma qualidade da carne do Angus, mas é animal de muito grande peso. Então, no fim, no fim, é produzir animais produtivos, férteis, que parem ser desmão é pesado e que vão fazer touros, que no rebanho do, do nosso cliente vai reverter isso em dinheiro, em ganho. Atualmente, o Brasil tem um rebanho de 215 milhões de bovinos e cerca de 50 milhões de fêmeas em idade reprodutiva. Na Casa Branca, a venda é feita por meio de leilões, tendo animais premiados nos principais eventos do setor. A gente tem uma procura grande de criadores aqui, querendo, com interesse nos nossos reprodutores, é, para melhorar realmente essa, o mercado de carne brasileira. Né? Eles vão utilizar esses reprodutores nos rebanhos comerciais e esses rebanhos que vão gerar, os animais que vão para o frigorífico e aí, provavelmente, uma possibilidade grande de ter uma carne com, melhor, com maior valor agregado. No último episódio, os desafios da pecuária leiteira com a pecuária de precisão e a vaca do futuro.